Olá bombardeiro seja bem-vindo ao canal. Joga seu celular para os dragões comerem para ajudar fortemente no gostei. E se inscreve no canal também. Bom, este vídeo é meio curto, mas aqui irei falar quais eventos estarão oficialmente na temporada 17. Os eventos da temporada 17. Evento do Gigante, Evento do Dia dos Namorados, Evento Medieval e Enfrente Dragões no Evento do Dragão. <risos> Estes serão os eventos que estarão oficialmente na temporada 17 de Bomber Friends Oficial. Três eventos de Pequis. Prêmios meralegais Você deve estar a se perguntar, Raca e o pacote do Orc. O pacote do Orc será o prêmio final do último nível do passe grátis. Nossa! A sério? Você deve estar a se perguntando qual o valor desses pacotes. O valor estará aparecendo na tela. Inscreva-se no canal de Bomber Friends Oficial. Maíra pretende fazer mais postagens lá. Não esqueça de deixar a hashtag Vim por VINPORRHACKY23. Um salve mega legal para o inscrito, o Alison WX Chaves. Papai ama vocês, seus lindos.